Quero dar uma dica para lá de importante. É... A hora da entrega da prestação de contas parcial, na hora que for feita a entrega da prestação de contas parcial pelo sistema, ela é totalmente virtual. Não se entrega documento nenhum nas parciais. Você vai gerar lá, fazer os seus lançamentos, vai clicar no botãozinho lá do SPCE, entrega das parciais, vai clicar e vai transmitir. Na hora que fizer essa transmissão, o PJE, que é o processo judicial eletrônico, ele é integrado ao SPCE, vai gerar um número de PJE, a sua prestação de contas estará sendo autuada naquele instante. E por meio desse número que vai aparecer no seu SPCE, você advogado vai juntar a sua procuração. Prestação de contas sem a procuração do advogado. É a ausência de capacidade postulatória e aí você pode ter o julgamento das suas contas como não prestadas. Ter as contas julgadas não prestadas faz com que o candidato fique inelegível pelo prazo do mandato daquela legislatura, ao qual ele está concorrendo. Quem ficou inelegível por contas não prestadas em 2016 não vai conseguir concorrer em 2020, porque até o dia 31 de dezembro de 2020 esse candidato está inelegível. Observem a gravidade e às vezes problemas tão pequenos podem gerar uma prestação de contas julgada como não prestado.